Nossa, Não, mano, eu, eu dei, eu dei de respawn. Eu encarei de uma placa escrito Café o e Expresso é? Trick shot. um <risos> rascal fandango. É uma carne. É hot dog do. The fuck? Como você matou? É você aqui? É muito boca. Que? O O Mardoca ali da esquerda! Ele é o Mardoca ali do outro lado! Aí vai reaprendir, vai reaprendir! Aí tá ali! Viu? Tá ali! É ele! É ele? o Mardoca! Que é isso? É a Mário. é o Mário, mulher! Vai, João usou o não! Vai. vai, é ele! Vai! Ele tá dando a volta! Aí, Vai! Não um tiro Mata o homem! Ô oh, moleque, vai, seu tiro! Ele, ele pegou uma bazuca e me matou, <risos> mano, com uma bazuca. Ele ri, mata. mata! Não mata, não, o Heimhoffer! ele foi. Cadê ele? Te ele perdeu, Porra, ele. Não, eu... Ele perdeu, Eu não sei tá nem ele tá. Você tá vendo ele, eu não tô tá vendo. Não, eu não tô vendo. Cadê ele? Cadê ele Que Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? <risos> Ai! caralho! É Vocês viram um Maurer um Mario sentado? Velho? Eu vi vários, mas não vi você. Ah, eu achava que era ele, mano. Tô quase morrendo. Deixa eu ver. Ah, não eu é não você? Sei? Filho da puta, mano. Mas eu tenho mais um tiro, velho. Senão eu vou morrer. Vamos sair Fred. passando. Ele é esse aqui, não é possível. Não é nenhum desses. Mano, olha o gangbang que os caras estão fazendo aqui É, vou aqui Ah, vou dormir Ok <risos> <risos> Gat <Gacha> abertinho <risos> Nossa que fage. Eu acho que eu sou burro. <risos> eu acho que eu sou burro. Olha, olha que duas pitch, ó. Você acha que é normal isso, mano? Não, mano. prego, Prego, prego, Você prego. Randero, né? Prego. Eu Hunter. sei, eu sei, eu vi, cara, caralho. Vi aqui, vi aqui sou o pai. <laughs> <laughs> <laughs> Double <laughs> kill <laughs> a brand new Lambo <gasps> now where the fuck is. Eu sei que é você né? O <risos> que? <risos> <risos> <What> the... <risos> o que é essa? Que cor? <risos> Caralho, Hopper Sai <risos> é da puta, sai <risos> Tô louco, ele tá atrás de mim Super. Nossa, sério? S sério? Sério? <risos> sério? Você <risos> achou? Cê ia se escapar assim. Eu sei o que você tá olhando aí, moleque. Não é ele. Tá bom. O quê, velho? Cadê? Onde ah. andou? Meu bitch. Nossa, <risos> me enganou mano, me enganou Nossa, ele morreu, eu ganhei gente eu ganhei. Sai daqui seu filho da... Pera, acabou a bala <risos> <risos> Me enganou ali mano, me enganou é <risos> tipo isso? É assim que se traz prego. Ó, oh, eu tô vendo os inos, já vou falar. Nossa, calma, <risos> calma. <risos> Mas que porra, véi? Corre, Sério, <risos> corre. <Sério. risos> Não é ele, é sim. <risos> Não! Não! Mata no. Mata <laughs> no. Mata <laughs> no. Nossa! Ele é um morto! Não, me deixa. Não, me deixa viver, por favor. Não, não, não, não, não, não, por favor, por favor. Não, não, não. Pera, para, para, para. <laughs> Meu Deus do céu. Levamente Ok, ok, uhum -huh, Ok E eu tô preso Zeno, me ajuda Por favor, não mata Eu tô no, na lojinha No meio dela Eu tô dentro da boca De um Bowser Não me mata, por favor Tenha piedade. <risos> Tchau Só na Não, <risos> não. <risos> não. Deixa, eu fazer, deixa eu fazer Não, não, não, não. <risos> é, Ganhei, ganhei <risos> proveito aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita deixa aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita aproveita sacanagem. Vai, atira, atira, atira. <risos> não, não, nope. não. Nope. Ah, velho, tu perdeu o um mó. Ok, esquece. <risos> <risos> Mano. Dica, eu tô lá embaixo. Ah, tem que me tirar. God, I... <laughs> <laughs>